Meu nome é Luciano Mouques, eu sou quadrinista, cineasta Meus personagens de quadrinhos são monumentos em diversas cidades Game, série de TV, filme Então o que eu posso dizer para vocês? Sim, existe e eu vou indicar aqui no link aqui embaixo um curso muito bom Onde tem toda a teoria, agências e todo esse processo Minha presidenta, estou aqui para salvá-la Como é que senhora está? Eu estou nervosa,